Olá, meus queridos ouvintes, queridos podcasters. Você pode chamar de podcasters, talvez? Não Acho sei, né? sim. sim boa, né? Talvez, boa. né? Porque é difícil <risos> falar, né? Estamos aqui em mais um podcast aqui da We Believe. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Ponte, CEO da We Believe. E o nosso convidado... E... Gustavo Coelho. Gustavo Coelho, vírgula... Vírgula especialista <risos> em anúncios e negócios. Ué, muito mais do que em especialista em anúncios. É né? verdade, mais em negócios. Mais em negócios, exatamente. Muito, agora muito mais em negócios. Esse negócio. que a gente vai falar. É, pessoal que está escutando a gente, você que está escutando a gente, por que a gente resolveu trazer o Gustavo aqui? Porque a gente vai falar sobre uma, uma coisa que muito empresário ainda não descobriu, vários já descobriram, isso está sendo cada vez mais falado, mas muito empresário ainda não descobriu, o poder que tem a mentalidade dele nas decisões que ele toma. O tamanho da influência que a mentalidade dele tem nas decisões que ele toma. Então, muito empresário, ele, ele sem entender dessa, desse assunto mentalidade, que a gente vai falar bastante aqui, ele acaba tomando decisões erradas na empresa por conta de não entender como ele funciona. E eu sou estudioso, bem profundo de mentalidade, o Gustavo também, e ele está há algum tempo estudando muito mais do que eu isso daqui, inclusive, fazendo curso disso aprofundando bem forte então a gente vai, a gente vai debater aqui, e a Renata que tem uma mentalidade Tiro porrada de bomba adorei <risos> vai aqui colocar o ponto de vista dela também aqui ah, então, é isso. Então, acho que, é, Renato, qual pergunta que você teria para o Gustavo sobre mentalidade? Legal. Gustavo, qual é, como que o empreendedor, qual é o tipo de mentalidade, qual é o tipo de comportamento que o um empreendedor de sucesso tem? Primeiro, olhar para a verdade. Como Eu assim? Olhar que... para a verdade. Boa. Olhar para a verdade. Por exemplo, existem muitos empreendedores, mais do que a gente imagina, que não olham um extrato do banco. Hum. isso, isso é, não, olha a fatura do cartão de crédito fica esperando uma bomba ali explodir a qualquer momento, olhar para a verdade é se ele tem um investimento em anúncios por exemplo, ele precisa olhar para aquilo para saber se aquilo está ele simplesmente faz aquilo e, e abandona não olha para a verdade, só que o não olhar para a verdade é como os juros Muitas vezes, juros, multa, correção monetária, se a compra foi em dólar, euro... Exatamente. Ele não olha para a verdade, ele não olha para o comercial, ele não olha para o marketing, não olha para o extrato bancário, sendo mais específico. E aí, esse conjunto vira uma bola de neve negativa e quando ele vê, passa por cima dele. E por que, que ele não olha para a verdade? por causa do comportamento dele, porque ele não aprendeu. Na minha opinião, porque ele não aprendeu principalmente. Nós não aprendemos a ser, quanto eu apanhei, quanto você apanhou, quanto nós apanhamos, porque nós não aprendemos na escola. Ó, você tem que fazer caixa, você tem que a ter A também, também apanhou. Ela apanhei. também já teve empresa. Eu também apanhei bastante. Ah, é bastante. Ah, sim, já apanhei bastante. Os três empresários aqui Hoje tem também que é a minha sócia. Então, ah. temos empresas, os três aqui. Exato. Então... O que, que acontece? A gente não aprendeu isso. DRE, fluxo de caixa, você tem que... Até o básico, que é o gastar menos do que você ganha, isso não foi aprendido. Tem né? um ponto que é então, muito importante... Então, acho impor que por esse motivo. É, tem um ponto que é importante pontuar aqui. Já que você está falando do financeiro, vou pontuar. Opa. A gente sai da escola, da escola primária mesmo, do ensino médio, sem saber fazer um imposto de renda. Você tem que Sim. declarar imposto de renda todos os anos. Todos os anos. E nós não sabemos como fazer isso. Tenho certeza que muitas das pessoas que nos, estão nos escutando agora continuam sem saber como declarar o um imposto de renda. Então, nós não fomos ensinados a como lidar com dinheiro. Não. E essa questão do não olhar o financeiro, ela é real. Tá? Todo dia a gente está conversando com as pessoas, a, a impressão que eu tenho é que eles têm medo. Isso. Medo de Isso. encarar medo a verdade. É verdade. É onde eu queria chegar. Medo eu queria. de encarar o que está acontecendo. E quando você não coloca luz sobre as situações, você também não tem ação sobre aquilo, porque aquilo que você não conhece é como se te prote... como se fosse uma cortina de fumaça, né? Isso, você é se vez sente luz, protegido, né? é, Exato. A cabeça, <risos> isso. É isso mesmo. E tem um outro ponto que eu queria trazer também, que é a autorresponsabilidade, que a gente não aprendeu. Sim. E aí ele coloca a culpa em qualquer coisa que não ele. Ele não olha os números, ele não olha o comercial, ele não olha a venda, ele não olha custo, ele não olha custo de produto, lucro, ele não olha imposto, porque é um grande problema. Três regras novas todos os dias no nosso sistema tributário, né? A gente não sabe declarar imposto de renda, a gente não sabe que... Aliás, a gente sabe, mas a maioria não sabe nem que tem que declarar toda a venda. As pessoas que, que vieram de uma escola mais antiga, né? Que antes era o dinheiro, aquela coisa toda que hoje não existe mais essa possibilidade, né? Então, a autorresponsabilidade que a gente também não aprendeu, que é colocar a culpa em qualquer coisa. Eu acho que tem três coisas aí, de fato, concordo, que o cara não olha porque ele não aprendeu, mas eu vejo que tem a ignorância, a preguiça e o medo. Eu acho que esses são os três principais. A ignorância é, cara, eu não, sei, eu, tipo, não sei. eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que, que tem que olhar, eu não sei nem o que tem que olhar e muito menos o que tem que ser olhado. Sim. Né? É a ignorância. Então o cara tem que começar a escutar coisas como essa que a gente está falando para entender. Assim, cara, eu tenho que olhar algumas coisas, mas, mas eu tenho que olhar o quê? Começo por onde? É, começo por onde, né? Segunda coisa é a preguiça. Tipo, putz, beleza, eu tenho que olhar, mas eu tenho que aprender a olhar. Então, eu tenho que ler um livro, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender com alguém. Aí eu vou começar a ver aqueles números, começar a ver, sei lá, olhar para os meus colaboradores. Mas, eu que preguiça de, de aprender isso. E o terceiro é, beleza, eu aprendi a olhar. Cara, o que, que eu vou achar lá? E daí o sujeito tem medo de olhar, porque parece que se ele não olha, é como se não existisse. Né? <risos> tipo, a gente chama de teoria do observador. Uma coisa não existe até que ela seja observada. Sim. Então... E aí ele começa a ver o um mar de problemas. Exatamente. E aí ele tem medo. Aí ele começa a olhar e fala, meu, é muita coisa. Eu não, eu não sei como resolver isso aqui. Aí o cara coloca a cabeça do avestruz para debaixo da terra e parece que aquilo sumiu. Isso. É... E ele vai trabalhando, continua não olhando para a verdade, não assume a responsabilidade pelos erros que ele não sabia ou porque uhum. ele não quis olhar. E alivia e aí, ele, né? E ele alivia, exatamente. E aí ele tem quem colocar a culpa também, só que aí chega um momento que fica insuportável. Vocês acham que, além, que o medo e a arrogância andam lado a lado? Cara, que não excelente sei. pergunta. É, o medo e a arrogância andam. Porque uma eu, situação é a pessoa caramba. ter medo eu de olhar lado os lados. Lado. Eu acho no, os lados opostos. É, só para poder complementar a pergunta, a audiência poder entender do que eu tô falando. Deu porque um bug o medo. Aqui no meu deu um bug, né? Porque o medo, a pessoa sabe que existe um problema, mas ela não quer olhar por medo de, do, que tá, do que tem lá, né? E o arrogante, ele sabe o que tem lá, mas ele não aceita aquela verdade. E aí Boa. ele continua na própria atuação. Boa. E talvez até fale a empresa. É isso aí. Eu acho que são em lados Boa. opostos, mas são em lados opostos da mesma linha, né? da mesma direção. Faz todo sentido isso. O medroso, ele se deixa aprisionar pelo medo. No meio do caminho tem o corajoso que, mesmo com o medo, ele vai lá e faz... Do jeito dele, né? Do jeito dele. E lá, na outra ponta, tem um arrogante que ele não sente medo de nada. Ele fala, não, eu sou o cara, eu não sinto medo. Vai funcionar, porque Porque sou eu. Só que é o cara que é, não tem a competência para resolver o problema e ele acha que o problema vai ser resolvido. E eu estou elaborando aqui porque eu estou lembrando a minha própria arrogância. Quer dizer... Quando eu quebrei, eu quebrei por arrogância. Eu não olhava, não por medo, mas porque eu achava que tudo ia funcionar, porque eu ia lá e ia resolver a parada. Só que eu não resolvi, porque eu não tinha competência para resolver. Eu quebrei. Então a arrogância e o medo, eu acho que estão em lados opostos, mas eles estão em lados opostos da mesma linha. Faz muito sentido isso. É, por que, que eu tô perguntando? Teve um. Além dos nossos próprios clientes ali, eu converso com pessoas que você mostra e a pessoa questiona o dado, mas matemática não tem como questionar. É. Você mostra a informação, a pessoa critica a informação com base na crença, né? E teve um. Tem um, um empresário brasileiro que já figurou na Forbes como uma das pessoas que tive, teve a maior, é, a maior fortuna do Brasil. O like O Ike. Dá e pra que... falar o nome. Pô, é que não tá escutando a gente, pode ter certeza. Mas se escutar também não é mentira, né? É, justamente... é que era proibido levar notícia ruim pra ele. Não se podia levar notícias ruins pra ele. Exato. É o famoso não, não, não mate o mensageiro, né? Ele matava o é. um mensageiro e não a mensagem. Né? É isso. É isso mesmo. E aí as coisas, coisas news, fogem ao... No... As é. coisas fogem ao controle, porque se você não tem a informação e não trata com a verdade, Sim. como que você realiza uma ação. Como Exato. que você atua? Eu tava pensando na tua pergunta, eu pensei assim, o medo é biológico. A arrogância é um comportamento. Tá. É o que eu pensei. A arrogância eu consigo resolver, né? Se eu quiser, se eu me desenvolver, se eu olhar para minha mentalidade, se eu olhar para o meu comportamento. O medo você consegue amenizar, a gente nunca vai deixar de ter medo, foi isso que eu pensei aqui, sabe? sentido. É, o medo eu não vou nunca deixar de resolver. Mas a arrogância eu consigo melhorar, porque quando eu começo a olhar para a dor do outro, quando eu começo a entender, ter mais empatia pelo ser humano, aceitar a vida como ela é, porque a vida é cheia de dor, né? Se a gente não tem um sentido, a vida só dói. Que é o que a maioria, 90% das pessoas vivem em extrema dor, né? É isso aí. Porque a vida se você não tem um objetivo maior do que os seus, do que as suas habilidades atuais, a vida não faz sentido real. Que sentido faz ficar apanhando é, o, tempo no, todo. o tempo todo. Você tem que ter um objetivo maior que as suas habilidades. Porque um objetivo maior do que as suas habilidades leva você a se treinar para alcançar algo. E aí a vida começa a fazer sentido. Gostei muito disso. Só tem que uma, é a minoria, né? Tem uma que uma olha para isso, né? Tem uma do Turô, que ele fala: a maioria dos homens vive em um silencioso desespero. Sim, Conrado. Incrível. É a maioria mesmo. Né? Não, é a grande maioria. O cara tá ali, é grande tá maioria. doendo. Não dói tanto a ponto de ele agir, mas nem tão pouco a ponto de ele não sentir. Exato, esse é o problema. Porque o brasileiro, né, precisa doer muito para o cara se mexer. E assim, vou dar um recado acho aqui. Acho que o ser humano, Posso dar um que o recado aqui para o. É, né? Acho que é o ser humano, cara. Sim, sim. O ser é assim. vou, vou até olhar para a câmera agora. Não vai doer tanto quanto você imagina. Porque a gente acha que vai doer muito mais o processo de desenvolvimento. Isso. Porque o medo é uma projeção do futuro, e, geralmente é a pior projeção possível. A pior né? possível, porque é a mente, né? É. é a mente que engana a gente o tempo todo, que ela tem ela. Que qual é o papel dela? Proteger. Então qualquer avanço, qualquer coisa que você coloca de desafio na sua frente. E outra, uma outra coisa que eu quero trazer é o empreendedor precisa entender que ele tem que ter. Eu até odeio falar tem que. Eu não gosto de falar tem que, porque tem que é muito, muito subjetivo, né? Tem nada se ele quiser. Mas assim, essa frase eu uso tem que. Ele tem que ter um objetivo maior que as habilidades dele. O que, que eu trago? Eu trago assim, ó. Você tá faturando 20 mil reais, por exemplo? Uhum. Você é o cara 20 mil. É isso aí. Para você faturar 50 que você mil, queridão, você vai ter que ser primeiro o cara 50. Aí esse faturamento, ele vem para você, quando você se desenvolve e se torna o um cara 50. E aí você chegou nos 50, e fala, caramba, eu faturava 20 um ano atrás, agora eu faturo 50, que legal, me tornei uma pessoa melhor. E esse cara, essa mulher, esse empreendedor, essa empreendedora, ele vai virar uma outra pessoa em todas as áreas da vida dele. Ele legal. vai parar de xingar no trânsito, ele vai parar de passar no radar, vai parar de andar sem cinto, vai tratar a mulher dele melhor, vai tratar o filho dele melhor. Vai honrar mais a família dele. Uhum. É um conjunto... Não dá para separar na minha cabeça, tá? Estou trazendo a minha jornada aqui. É né? um conjunto, lógico. É um é conjunto... Sorte, exato. Né? É um conjunto de Som comportamentos. Humanos, né? É um conjunto de comportamentos. Então, ele vai melhorando esse comportamento e o faturamento dele simplesmente chega. Por que que chega? Parece que é mágica, né? Mas não é. Mas, assim, o conjunto de escolhas dele melhora. Porque, assim, ó... É porque o comportamento, esse comportamento, a escolha e o resultado. As pessoas ignoram isso. Elas querem ir direto no resultado. Então, se eu tenho um melhor comportamento, automaticamente eu começo a escolher melhor. É e que a mudança o de comportamento vem. gera uma ação. E a ação gera o resultado. Exato. É uma, só que as pessoas não querem respeitar a ordem. Elas estão na internet o dia inteiro procurando comprar o resultado. Que e que é que o que mais que... tem é oferta para isso. O que mais tem é oferta para você comprar resultado. Tá aqui, cara, ó. Eu vou fazer por você. Eu fiz por 300 pessoas. Por que com você vai dar errado? Só que daquelas 300, a gente sabe ali que... Se 10 fizeram o resultado de verdade, né? Não tô aqui generalizando, mas a gente sabe. A gente conhece o mercado por dentro. A pessoa tá querendo comprar um resultado. Por que, que ela tá querendo comprar um resultado? Porque ela não quer o processo. Porque ela sabe que o processo dói. Só que não tem como passar... No desenvolvimento, desenvolver faturamento, se desenvolver para alcançar um, um negócio melhor, uma vida melhor, sem passar por um túnel gigantesco de muita bagunça, de muita dor, de muita dúvida, de muita insegurança. Elas não querem, eu digo o seguinte Conrado, tudo que você quer está na caixinha de medo que você não quer sentir. Tem uma frase do Joseph Campbell que ele fala O tesouro que você procura está na caverna que você tem medo de entrar Ótimo uhum. é, é, é isso, é isso Aí ela não quer sentir aquele medo Então ela, o que, que ela faz? Imagina um muro, né? Imaginar um muro aqui Tem um muro que ela tem que pular E esse muro para pular vai te sentir medo, vai doer, vai ralar o joelho, né? vai cair do outro lado Ela não quer pular esse muro, ela vem Ela chega aqui, tem um cara oferecendo para ela Uma garantia de que ela vai conseguir o resultado X E que ela vai passar por debaixo do muro ela compra aquilo. E ela não consegue passar por debaixo do muro. Porque a vida não deixa. Não adianta. A vida ela vai te treinando por etapas. Se você não passar por esse muro, você não vai chegar do outro lado. E as pessoas não querem entender isso. Elas acham, porque é muita promessa, né, Conrado? Eu até entendo. É muita promessa. Meu Deus do céu, é um absurdo. E aí eu chego no outro ponto que você comentou aqui, que é a autorresponsabilidade. É, você tem que ter autorresponsabilidade da sua jornada. E se você é um empreendedor e fatura hoje 50 mil... O conhecimento que você tem não vai te levar para os 100 mil. Não vai. E quando você estiver nos 100 mil, o conhecimento que você tem não vai te levar para os 500 mil. Não vai. Será que a pessoa está disposta a estudar, a ter a humildade de aprender, de errar e acertar para poder falar, fazer mano, essas mudanças? Pô, outra frase, cara. Eu <risos> adoro frases. Eu gente. também. <risos> cada um terá a vista da montanha que e subir, que é, subir isso aí, é isso aí <risos> é só isso. que as pessoas não só que elas não querem, elas querem atravessar no jeitinho eu acho que eu tenho uma outra pergunta que vai dar uma bugada tá. a autorresponsabilidade de um lado e o vitimismo do outro, eles andam lado a lado? na minha opinião sim e o que, que a pessoa ganha quando ela se coloca numa posição de vítima? Ela é vítima Ótima, da sociedade, viu? vítima ela do governo, vítima do coisa. imposto, vítima <risos> da concorrência, vítima dos colaboradores, vítima do produto. É, nada ela funciona, porque ela toda, ninguém colabora. Ela, ela é, um, é, é vítima de todo o restante. Isso. Ela ganha muita coisa. O, as pessoas só fazem algo porque elas ganham algo com aquele algo. sim Eu só bebo água porque Você eu tô com sede e eu vou me hidratar. Mas eu, eu não vou sair daqui e bater minha cabeça na parede, porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu vou ganhar uma dor de cabeça, eu não quero ganhar uma dor de cabeça. Isso. Então as pessoas só fazem alguma coisa porque elas vão ganhar algo com isso. E o vitimismo é muito grande na sociedade. As pessoas se colocam o tempo todo como vítimas. Por quê? Porque elas ganham alguma coisa com aquilo. Sabe o que elas ganham? Atenção. Amor. Amor, atenção, cuidado. Uhum. Cara, é isso, isso é muito para uma pessoa que não teve isso. Exatamente. Então, eu, eu sempre olho para as pessoas me perguntando, será que essa pessoa teve amor na infância? Porque se ela não teve amor na infância, ela vai querer amor na idade adulta. Sim. E aí ela vai buscar amor, atenção, carinho, afeto... De qualquer forma. De qualquer forma, inclusive se, se colocando no papel de vítima para que os outros falem, nossa, coitado. Até ficando em depressão, adoecendo. Ficando em depressão, é isso aí. Então, é, eu penso, na minha, na minha vida, né? Cara, minha mãe me deu muito amor. Eu não tenho crise de amor, leque. Né? Eu, não tenho, eu não tenho falta de amor. Minha mãe me deu muito amor. Eu cresci com o amor da minha mãe. Então, eu sou uma pessoa autoconfiante, sou uma pessoa segura. Só que tem vários amigos meus, e isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com, cara, com onde morou, onde nasceu, se é bonito, se é feio. Os pais não deram amor para esse cara. E aí, esse cara cresce... Precisando de amor, precisando de amor. Só que quando você é uma criança, o efeito de você empurrar um copo é pequenininho, porque você é fraco, você é pequeno, você não tem muita força, não tem muito recurso. Quando você vira adulto e você tem dinheiro, e você tem recurso, você tem carro, e você tem. Cara, empurrar o copo é arremassar o copo na parede. Porque você tem muito mais força para demonstrar aquilo que, como criança, você tinha uma força pequenininha. E aí a pessoa né, cria um mundo paralelo de. As pessoas estão contra mim. Exato. Eu tenho certeza que lembrou da mesma pessoa que eu. Um mundo enorme, com histórias, enredos. E eu sempre fico de olho e falo, cara, alguma coisa aqui. Deixa eu pensar nesse negócio. Deixa eu observar esse negócio aqui. Um mundo, é um mundo, é um, é um, é um universo. Por quê? Falta de amor. Então, vitimismo e auto De novo, eles andam... Na mesma linha, mas também, na minha opinião, em lados opostos. Dói muito sair de um polo Exatamente, polo, tipo... dói muito. E, muito. na verdade, só tem um caminho, dói né? Muito. Que é do vítima para responsabilidade, autorresponsabilidade. O cara tem, não tem, volta. Não, não tem, não tem. Não tem, não tem. tem. Não tem. Não tem volta, E tem uma coisa muito engraçada. Eu aprendi autorresponsabilidade, um treinamento que eu fiz em 2012. Porque eu também colocava a culpa nos outros até lá. Fazia grana já, mas botava muita culpa nos outros. E eu aprendi, eu fiquei tão chocado. Aquilo que eu virei, eu saí do 8 e fui para o 80%. Né? radical, executorzão e aí eu comecei a escutar 2014, 2015, quando eu comecei a ter muito resultado a galera fala, ah, mas você é muito exigente com você mesmo, aí eu comecei a me incomodar eu falei, pô, mas eu reclamava né, de tudo agora eu tô assumindo toda a responsabilidade ah, entrou uma mosca aqui, a culpa é minha tipo, né? <risos> eu cheguei a esse ponto e eu comecei a escutar das pessoas que eu estava muito exigente comigo, me cobrando demais aí eu comecei a olhar para quem estava falando Flávio Augusto Olhe bem quem você escuta. Que Olhe que os que resultados que dessas pessoas. Que... Aí eu comecei a olhar os resultados de quem estava falando que era exigente. Eu falei, para, <risos> vou continuar. E cheguei onde eu cheguei. Por quê? As pessoas autorresponsáveis sofrem essa denúncia de uma sociedade onde 90% das pessoas não querem ter autorresponsabilidade. Cara, 90% do brasileiro, né? estudos de IBGE, ganham menos de 5 mil reais. 90%? 90%, cara. 2% ganha mais de 20 mil reais. 2% Cara, é bizarro isso. Se você falar 20 mil reais, cara, 20 mil reais é uma grana considerável, mas não é muito dinheiro. Tu não é rico se tu ganha 20 mil reais no Brasil? Não é. Não é. Tu não vive é, bem, é. mas tu não é rico, né, cara? Não é mesmo. Então, assim, você vê, aí que que eu penso? 2% tá aí, cara, assumindo paulada a resposta. 0,28 é 30 mil reais pra cima. 0.28 é Isso, pouco. isso E aí eu falo, cara, ah. essa é a fatia Eu fico imaginando isso, essa é a fatia Que tá tomando porrada e cara É comigo, eu assumo, vambora Que é o que a gente tá fazendo aqui, né, cara que é a nossa vida. E tentando trazer gente com a gente. Porque tem mercado, né? Nossa, Conrado. Se a gente for olhar até dentro da própria estrutura da We Believe, quando eu tava só tiro, porrada e bomba e a gente tinha que suportar, quantas pessoas conseguiram suportar é, aquele cenário? De guerra. Tipo, nossa, véio, não aguento, foi embora. Sim. <risos> não aguento. Porque não, não tem estômago, não tem não sentimento tem. de autorresponsabilidade. Nem é não. muito mais fácil ficar na posição de vítima. É muito mais fácil, Renata. É, é muito mais, mais fácil. fácil. Só que dói mais. Porque você não vai sair daqui da... você não. não Você não tem como mudar o então seu é cenário. Dói porque tu vai ser um assalariado pro resto da vida, um é. empreendedor que não dá certo. É, mas eu acho que dói... Eu entendi o dói mais, mas a questão é... Primeiro, na visão de quem? Né? Na nossa visão, a gente olha e fala, pô, tá doendo. Mas o, pro cara, ele tem a dor, ele rec... é um ciclo vicioso. Sim. Ele tem a dor, ele reclama da dor, alguém vem lá e afaga. Sim. Aí ele alivia. Aí daqui a pouco, o afago para... Aí ele tem a dor de novo, aí ele reclama. Aí ele desce, alguém vai lá e alivia. Aí ele, o afago para, e daqui a pouco volta, ou ele fica numa senoide, né? Ele fica ali indo e voltando. Mas você concorda? E sempre que tem alguém um... para cuidar, né? É. Sempre tem. Esse mas, é um sim. grande problema, né? Porque as pessoas ricas sabem que você tem que deixar o cara se ferrar para ele aprender. Então, mas vocês concordam comigo que um comportamento de vitimismo impede o empreendedor de ter sucesso? Concordo. Se a pessoa se coloca sempre na posição de vítima, ela não vai ser é, é, é, o autor, não vai ser a peça principal da própria vida. Não. E logo ela não, não, não, vai, não, não vai ser protagonista da própria vida não. e não vai ter a força necessária para poder realizar as mudanças que precisam ser feitas na empresa, na família, na estrutura onde ele vive. Esse cara vai até um ponto, né? Mas... Até aquele ponto que você falou da dor. Que é. É, vai doer tanto, ele está é. devendo cartão banco, falindo a empresa, perdendo casamento, filho, família. Aí ele vai tomar uma decisão, provavelmente. Né? Ou, ou ele não chega tão longe. Tem um empresário que chegou para mim e falou: Nossa, eu estou muito mal e tal, muito mal. Ah, eu falei: Cara, por quê? Porque eu estou devendo 3 milhões de reais. Isso aí, falou comigo em 2000, e, meu, sei lá, 2014, sei lá, faz muito tempo. E eu olhei para ele e falei: Cara, que bacana. Aí, pá, né? Que é o de padrão, que é um 404. Queria eu, você tipo tá assim, devendo 3 é, milhões. Eu nem. Aí eu falei, cara, se você tá devendo 3 milhões, é porque você tinha uma empresa muito boa e muito grande. Porque te deram um crédito para você dever 3 milhões. Se eu quiser, naquela época, eu falei, cara, se eu quiser dever 3 milhões, eu não consigo. <risos> Quero dever 3 milhões. Não, não é permitido. Não, você não. você não. Você <risos> consegue dever até. 100 mil, não isso. 3 milhões. Mil, <risos> 300 <risos> talvez, né? Se você pendurar o seu apartamento aí. É, cara. Então ele chegou até lá. E aí isso mudou tudo. Ele passou a enxergar 10. de uma 7. outra maneira. Então o ponto é, tem empreendedor que ele não vai chegar na dívida dos 3 milhões. Ele vai chegar no máximo na dívida de 100 mil. Sim. Mas isso para ele já é um inferno na terra, né? Talvez. O cara que chega na dívida de 50 mil, ele vai lá, vende o carro resolve. Exato. O cara que tá vendo 3 milhões, ele não consegue vender o carro para resolver. Não consegue. Tem que resolver a empresa. Tem que resolver a empresa. Então, se o cara não cresce muito, dói, quando ele bate no teto e ele volta, é o cara que fica batendo no teto dos 50 mil, dos 40, dos 30, 30 dos 30. 12, isso. <risos> ele tá ali, ele vai e volta, ele Porque vai e volta. Porque ele não ele quer se desenvolver, ele tá teimando com a vida. E isso. a vida é linda, né? Porque ela mostra o tempo todo pra gente onde a gente tá errando. E o problema, eu costumo dizer, eu brinco com a galera, que eu falo assim, o problema vem com os jurinhos. Você não quer resolver o problema financeiro, né? Beleza, você foi lá e pegou um empréstimo no banco. Você não quer resolver o teu problema financeiro. Se você precisou de um empréstimo, tirando a pandemia, né? Vamos considerar isso aqui, porque a gente sabe que a pandemia foi um, um acaso. Tira, é, tirando a pandemia, né? Vamos tirar da pandemia essa história. Se você está pegando um empréstimo no banco, você está gastando mais do que você ganha. Ponto final. Então você tem um comportamento errado. Você está agindo de forma errada financeiramente. Você está gastando mais. Beleza. Aí você não quer resolver, você pega lá um paliativo, né? Que é um empréstimo no banco com a taxa de juros altíssima, beleza? Aí você resolve aquele probleminha ali na hora. Só que agora você tem uma parcela. Aí você continua gastando mais do que você está ganhando. Porque você não mudou o comportamento. Exato. Você <risos> não olhou a verdade. Você, você não, não sabe olhou a se verdade. A sua Exatamente. Ativa. Aí você bota a culpa no mês, no ano, no governo, no imposto, sei lá, alguma coisa você vai botar. Beleza? aí Ele volta. Enquanto ele não resolve essa questão de olhar esse comportamento de gastar mais do que ele ganha, a vida continua trazendo o probleminha para ele, só que agora em vez de 100, vai vir 150. A vida faz isso com a gente. Enquanto a gente não resolve, ela vai trazendo com um jurim. Olha, você não tá querendo resolver, você não vai conseguir passar para o outro lado sem resolver isso aqui, amigão. E é verdade. A vida volta e fala, olha aqui, ó, eu tô te mostrando isso aqui já tem seis meses, mas você quis pegar um empréstimo no banco em vez de olhar. Por que que a gente não olha para isso aqui de novo? Vamos olhar, eu tô contigo, a vida é linda. Ela apresenta, só que ela traz um jurinho, que ela vai piorando a tua vida, que Até ela sabe resolver. que quando não tiver mais chão, aí você vai falar. Bem que você me falou. Mas aí não adianta mais. Né? É isso aí. Muito bom. Porque... Dá pra evitar isso, né, Conrado? Dá pra evitar. É só você começar a olhar pra verdade. Dá pra evitar. É, mas a verdade é. dói, né? Dói. Eu você falo... tem que querer também. É, é... Tem, não. tem que querer. E outra coisa... Muito. Você... Algumas pessoas não estão preparadas para olhar para a verdade. Não está preparada. Ela não consegue nem enxergar a verdade. Eu lembro eu lá atrás, lá nos primórdios da minha da minha vida empresarial. Primeiro eu não sabia nem qual verdade olhar. Eu não, eu não sabia, assim eu não, não sabia Sim. o que olhar. Aí quando eu olhei era muito feia. Sim. Eu não sabia nem interpretar. Eu olhei, eu vi que tinha alguma coisa errada, eu não sabia interpretar. Quando eu consegui interpretar, eu não sabia como resolver e aquilo doía. E aí eu tive que procurar conhecimento para conseguir resolver uma coisa que eu, pelo menos, já tinha enxergado. E aí, beleza. Aí eu consegui resolver, fui para um outro nível. E assim foi. Então, o... quem está assistindo a gente agora, talvez a pergunta do cara seja, para qual verdade olhar? Sim. O que, que era? Para onde que eu olho? A segunda pergunta é, eu olhei, mas não entendi nada? Terceiro, eu olhei e entendi, mas não sei resolver? E a quarta é, Onde que eu tenho que buscar conhecimento para resolver? Boa. Eu tenho duas opções. Na minha opinião, primeiro, autorresponsabilidade. Se a vida do cara tá uma merda, a empresa do cara tá uma merda. A gente não vai falar palavrão aqui, tá? Não? <risos> não pode? Tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo. não vai falar mais, tá tudo certo. Tá bom. <risos> Então eu vou, vou cortar aqui. Eu tenho duas. <risos> eu tenho duas. A situação tá ruim. É, a situação tá ruim. É porque imp... tem algumas palavras que não expressam o verdadeiro sentimento. Né? <risos> <Isso. risos> Para um carioca, né, Conrado? Então, imagine o seguinte: eu tenho duas. Não, mas é... Eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, autorresponsabilidade. A empresa dele tá muito ruim. Enferrou. Vamos lá. <risos> Primeiro ponto. Póxima, tá né? péssimo. Horrível. Primeiro, né? em... Primeiro ponto, autorresponsabilidade. A empresa dele tá péssima. Tudo é problema. Ele tem que olhar para aquilo e falar: Isso aqui é problema meu. E parar de aceitar beleza. de colocar a culpa na, nas outras pessoas. Uhum. Segundo ponto. Beleza, mas peraí, tem uma coisa chamada locus de controle aí. Opa! Que é o que eu quero aprender? Locos de controle é. Então, eu, eu sou eu aqui, beleza. Tem gente que tem o locus de controle, é o que ela acha, aquela responsabilidade dela, pequenininho. Do uhum. tipo, cara, nada é responsabilidade minha. E tem gente que tem um locus de controle enorme. Choveu, a culpa é minha. Que foi é para onde eu fui quando Exatamente. eu conheci a autorresponsabilidade. É isso daí. Uhum. Então, existe um lugar que não é um lugar fixo e não tem fórmula, que é até onde de fato é responsabilidade minha uhum. e até a partir de onde de fato é uma coisa que eu não controlo. Cara, choveu, eu não controlo. O cara ficou de mau humor o cara feia pra mim. Eu não fiz nada. Eu não controlo a cara feia do cara. Só que esse ajuste do locus de controle vem com a experiência. Isso que eu ia falar. No primeiro momento que ele, que ele ouvir talvez a palavra autorresponsabilidade, talvez ele vai fazer o que eu fiz. Vai lá para 80, depois equilibra. Tudo a responsabilidade minha. Exato, cara. Porque assim, é melhor isso, é melhor o 80 do que o 8 nesse caso, porque a empresa dele está quebrando. isso aí. E aí quando a empresa está quebrando, principalmente para o homem, né, que tem essa coisa de querer prover ali, que é o nosso resolver, DNA, né? que a gente tem que resolver exatamente, fica pesado o resto da vida do cara. Ele se sente um inútil. Eu quebrei em 2003, né, 20 anos atrás. Cara, eu me sentia um inútil. Tipo assim, eu não sirvo para nada. Se eu não consigo prover minha família, eu não sirvo pra nada. Então, e o segundo ponto, cara, buscar ajuda. Porque assim, ó, ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar treinamento, eu não tenho dinheiro. Cara, pega o teu amigo que tem um negócio que ele tá melhor do que você e ouve. E aí é que entra a arrogância, porque o cara não consegue fazer isso. E aí se ele não consegue pedir ajuda, porque sozinho eu vou, mas junto eu vou muito mais longe, né? Isso é uma frase incrível também, que é real, né? Como que a gente já se ajudou, né, Conrado? Cara, quanta coisa a gente construiu, eu sou uma construção dele, né, inclusive, desde tanto que ele me ajudou é eu construção de você é verdade, você só, <risos> só, só eu só falei, só ó, me falou, esse, é, terreno, aqui, esse é, terreno aqui é bom compra é esse terreno, obrigado isso aí. aí o que que acontece se ele não consegue pedir ajuda então ele, vou dar uma dica se você não consegue pedir ajuda já entende que isso é um problema teu um problemão porque ele pode, cara, é impressionante Conrado, quantas vezes, Conrado, pô, tô precisando da tua opinião, a gente saiu pra jantar o que você acha disso aqui? Cara, o tempo todo eu tô falando com pessoas que estão numa posição maior ou menor que a minha, mas assim cara, pega Acho alguém em algum, em algum ponto, em algum da vida ponto dela, tem, ela, ela tem pra te ajudar, cara, assim troca. pega aquele teu amigo chatinho, financeiro que bota planilha de tudo sabe aquele cara que planilha até o café? todo mundo tem um amigo desse, não tem? um cara que planilha até o cafezinho da rua aí <risos> Não conheço. <risos> eu também não. <risos> Mas pega esse cara, chama ele, paga um cafezinho pra ele, fala assim, cara, deixa eu te pagar um café, eu preciso de uma hora do teu tempo. Cara, eu cheguei nesse ponto aqui, eu não sei o que fazer. É isso, porque se ele não consegue pedir ajuda, cara, por vergonha às vezes, né? Ou por arrogância, ele tem um grande problema. Mas essas duas dicas pra mim são infalíveis. Primeiro, assume a responsabilidade da caquinha que você fez ali e busca ajuda o mais rápido que você puder. É, a arrogância por, por vergonha ou arrogância, que você falou, exatamente isso. Porque quando o cara se sente um inútil, ele fala, cara, eu não tenho nada para trocar com o outro, então eu vou só pedir ajuda. E eu já passei muito por isso. Quando eu quebrei, eu quebrei em 2000, eu também me senti um inútil. Até 2002, eu era uma meba, eu não era um ser humano. Eu tava me arrastando, lambendo no chão, assim. Uhum. Né? E eu não conseguia pedir ajuda, mas por quê? Não por arrogância, mas porque eu falava, primeiro, ninguém está na ver com os problemas, eu criei o que vou resolver... Esse foi o primeiro ponto, eu que resolvo, cara, eu criei o problema, bicho. Eu, eu tenho Sim, a responsabilidade de resolver, ir, né? E o segundo foi, cara, eu não tenho nada para trocar, não tenho nada. Vou... Aí duplicava a vergonha, né? Exatamente. Cara, eu tenho, eu tenho zero e o cara vai colocar... Como é mas que eu um vou cafezinho vender? todo mundo pode pagar. É, mas aí <risos> acho que tinha coisa do... eu lembro bem desse sentimento, de um cafezinho é muito pouco, né? Mas... O cafezinho é muito pouco O cara vai me dar uma solução Com um problemaço que eu estou vendo Eu vou dar um cafezinho para o cara? Não consigo Essa troca é muito injusta né? Esse é o meu sentimento na época que eu lembro Sim. é mas é, é, Isso tem a ver com luto né Então você, você passa por um momento de dificuldade financeira Grande, nesse caso houve a falência da empresa a, a pessoa passa por um luto Mas não existe mais gostoso Mais prazeroso do que poder ajudar Com conhecimento Não existe não existe é faz, nada né, mais gostoso do que isso. Ai, então não importa quem é a pessoa que está pedindo ajuda, com, do que, tem, que tem a ver com conhecimento, que a gente não ajude de forma livre. Vem cá, te ajudo, vem cá, me mostra. Né? E às vezes a pessoa que está precisando de ajuda tem medo de pedir essa ajuda. Tem medo de incomodar. Incomodar, isso. Tem medo de incomodar. É e aquela pessoa que tem o conhecimento e que pode ajudar está ali ansiosa. Que alguém, que, se alguém está pronta para poder pronta. oferecer ajuda. Sabe o que mudou minha chave? Desculpa, o que mudou minha chave nessa época foi o seguinte. Em algum momento eu escutei a seguinte frase. Ou alguém falou, mas eu não lembro. Mas era assim. É... Como é que é? Você tem algum amigo? Alguma pessoa muito querida, que se esse cara não te pedisse ajuda, e você sabe, depois você descobrisse que ele estava precisando muito, que você podia ajudar, você não ia ficar pé da vida com esse cara? Putz, eu ia. Pronto, é. virou a chave. Você é o um amigo que está precisando de ajuda. <risos> <risos> Nossa, Acordei. Acordei. E, e tem uma coisa, olha que legal, que a Rê falou. Se ele não pede ajuda, é um comportamento dele. De, talvez de timidez, de vergonha ou de arrogância. E esse comportamento se repete em todas as áreas da vida dele. Assim como você faz pequenas coisas, você faz todas as coisas. Tia Becker, exatamente. Então, é isso que as pessoas não entendem. Se você tem um conjunto de comportamentos que está levando a tua empresa para o buraco, se você vira esses comportamentos ao contrário para melhores comportamentos, a tua empresa sai desse buraco e vai dar lucro, e vai crescer e você vai se tornar um cara grande. Mas não tem como atropelar o processo de mudança de comportamento. Não tem como. E é isso que eu tenho tentado fazer com, meus, com os meus grupos é, cara, não adianta. Não adianta ter pressa. Não adianta ter pressa. Não adi Porque assim, isso aqui que eu vou falar é muito legal. É assim, ó, o cara tá devendo. Imagina o seguinte: ele se arrebentou lá no cartão de crédito, 30 mil reais, tá pagando o mínimo, 14,9% ao mês. Quer dizer, ele tá. Daqui a, pouco, daqui a pouco, no final do ano, ele tá devendo 300 mil, né? O, 30, o banco faz mágica, né? Quando eu juro contra, né? Eles fazem mágica, mas beleza. O cara tá devendo 30 dentro no final do ano, ele tá devendo 300. Ele fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí, esse cara que conseguiu pedir ajuda, ele pede ajuda, conecta com pessoas que podem ajudar ele consegue ir melhorando os comportamentos. Cara, não vou pagar isso aqui, vou negociar, vou fazer um empréstimo, vou pegar um BNDES, sei lá. Ele conseguiu. Aí, tá, entendi, cara. Eu, pô, eu ganho 30, eu não posso gastar 38. Eu tenho que gastar 20. Tem que sobrar 10. Tem que... Ele entende isso. Ele pediu ajuda e ele conseguiu. Aí ele vai mudando os comportamentos dele. Só que ele tem um ano Dois anos pra se lascando para pagar isso. E as pessoas não entendem. As pessoas querem, o que elas querem? Elas querem assim, ó. Ah, mas eu tô fazendo tudo direitinho que meu amigo falou para eu fazer, para eu guardar 10 mil por mês, e minha vida não mudou nada. Exatamente, não vai mudar nada. É igual entrar na academia. Daqui a duas semanas, que aconteceu? Nada. nada. Daqui a um mês, que aconteceu? <risos> nada. nada. Daqui a três meses, que aconteceu? <risos> né? né? Exato. E elas não querem isso também. Porque elas acham que porque ela começou o processo agora, ela já quer tudo pronto. Não, então aquela dívida tem que fazer assim, ó some do banco, a minha empresa começa... Não, você está começando a mudar comportamentos, é começar o plantio para depois de um ano. Cara, mas assim, é incrível, Renato e Conrado, eu acompanho muitas pessoas. Um ano é um tempo que dá para fazer muita coisa na vida de uma pessoa. E em um ano muda tudo. É impressionante. Eu falei cara, espera um pouco, seja mais gentil com você, tu vem se arrebentando a vida inteira... E agora você quer que mude tudo de uma vez? Não, calma. Eu falo essa frase, seja mais generoso com você. Cara, você tem uma vida, 30, 40 anos fazendo besteira financeiramente, gerindo mal tua empresa. Aí você agora entendeu como é que faz, acha que e, em 90 em dias... Um mês você vai resolver tudo que você não resolveu em não 20, vai, 20 anos. Não vai, mas a mano. vida é tão incrível que por mais que tenha 20, 30, 40 anos você agindo errado, cara, em um ano você consegue mudar com muita energia. Mas com não muita tem dor. fórmula mágica. Não tem. Não, não tem. Não tem fórmula mágica. É a base de muito trabalho, muito Muito trabalho, estudo, muita dor. Muita, muita porrada, muita vergonha, muito tudo de ruim que você não quis olhar. Então, tudo que você não quis olhar durante esses 20, 30, 40 anos, você vai ter que uma hora olhar. Só que quanto mais rápido você olha e entende, cara, tá doendo... E eu sei que vai doer muito, mas eu vou ficar nessa dor aqui. Porque essa dor que eu tô sentindo é a dor que eu não quis sentir durante todos esses anos que eu fiz caquinha na minha vida. E aí quando você começa a olhar para ele e falar, cara, tá doendo, mas é isso mesmo, isso aqui é um... Cara, a vida dele, outra coisa, ele pode simplesmente olhar agora pro que a gente tá falando aqui e falar assim, cara... O resultado da minha empresa financeiro, de gestão de pessoas... É o que eu sou. A minha empresa tem a minha alma. Então, se isso aqui tá uma caquinha, eu não tô legal. Eu digo mais aí. Tava conversando sobre isso com Rádio esses dias, né? Exato. Que a gente tem pontos fortes e pontos fracos, e onde, e onde a gente tem. Mas a gente tem que, ter, tem que ter consciência de quais são os nossos pontos fracos para eles mas poderem Mas Ser, ser generoso também. Porque senão a gente entra num ciclo louco de insatisfação. Cara, quanto vocês fizeram nos últimos dois anos, vocês dois juntos? Muito. Muito. muito. Mas se você. Cara, peraí. É, eu sei, Deixa eu repetir. Muito! Adorei, adorei. E fiquei registrado. E eu conheço muito. muito. E eu conheço, eu, conheço, eu conheço a história. E parabéns pelo que vocês realizaram. Se vocês não, de vez em quando, não pararem, abrir o caderninho lá de 2020, 2021 e falar, cara, olha o que, que eu fiz, olha é o né? que, que eu fiz. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Cara, se vocês não fizerem isso, é um ciclo de insatisfação crônico. Aí a vida começa a perder sentido de novo, porque é tipo, ah, tá, eu fiz, ah, que legal, eu fiz, tá, mas cara, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, e aí você entra num ciclo de satisfação, mas a gente precisa, cara, parar e comemorar, inclusive celebrar, tá, vitórias de vocês, bater um recorde, vem, cara, sai pra jantar, e, e toma um vinho, abre uma champanhe, faz um, um movimento pro teu cérebro entender que tem pontos, de celebração também, porque a vida faz mais sentido ainda. Porque se você para de olhar para o que você realizou, entra num ciclo de insatisfação, que é o que acontece com o cara quando começa a se desenvolver, começa a fazer bons, boas coisas, né? aí ele está olhando para o que ele fez daqui a um ano. Ah, cara, daqui a um ano, pô, tirei a dívida, paguei os 300 mil, mas ele, não, mas agora eu quero chegar a um milhão, mas agora... E é legal ter esse sentimento de querer chegar a um milhão, dois milhões, cinco milhões, é mas precisa olhar para isso. Essa adrenalina vicia. Sim, só que Essa a gente, adrenalina vicia. Exato, só que a gente tem que parar. Inclusive, tem estudos que falam que, se você, que as pessoas que param um pouco mais, tem mais criatividade. Porque eu, de tanto fazer, fazer hoje, a gente tem muita possibilidade por causa da tecnologia, o teu cérebro cria um... um não sei o termo, eu vou falar excesso, ele cria um excesso e bloqueia a tua criatividade. Porque você fica pensando tanto no futuro, e cara, aonde é que se constrói o futuro? hoje é agora cara não é lá hoje. e talvez é isso tenha a ver hoje, com acesso de hormônios que por exemplo quando você quando você coloca muita muitas muitas ati, atividades atitudes que colocam dopamina no teu cérebro uh -huh. você precisa de muito mais para você sentir o mesmo prazer que aquela dopamina te dá exatamente então a exatamente mesma coisa. talvez tenha a ver com isso Exato. porque o cérebro o organismo e a adrenalina é cortisol adrenalina, só é veneninho é isso aí. E aí você vai se ajustar. Então quando você para. Cara, eu tirei agora no carnaval quatro, cinco dias, fiquei sozinho, isolado. Cara, eu voltei com a minha cabeça assim, meu Deus do céu, querendo realizar o um mundo. Pensamentos, criatividade, produtividade aumentou tudo. Por quê? Porque, cara, precisa parar. E aí o cara entra nesse ciclo de insatisfação. Isso me preocupa muito. Eu observo muito isso em mim. Porque eu já fiz muito movimento. E aí eu olhar, parece que não estava tá fazendo nada. Sabe, você vai trabalhar o dia inteiro. Você sai e volta para casa e fala, cara, tipo, eu não fiz nada hoje. Mas tu fez pra caramba. E o que você está fazendo hoje não impacta hoje na tua empresa, muitas vezes. São decisões que vão impactar é, a tua é empresa da, cara, daqui a um ano, daqui a dois anos, né? Então tem que ter muito cuidado com esse, com esse ciclo de insatisfação. Eu vejo muito isso nas pessoas. Hoje. Muito, muito, muito. É isso daí. Faz muito sentido isso. Então, vamos voltar para a questão lá da alta responsabilidade, álcool de controle e, voltando, né, a mentalidade do empresário. Então, quer dizer, existe uma figura central aqui que é o empresário e em torno dele tem um monte de coisas que ele precisa fazer na vida pessoal e na vida profissional dele. E ele é o elo entre tudo isso. Sim. Então, quer dizer, se a vida profissional dele tem algum aspecto que está ruim, porque tem algum aspecto pessoal que também está ruim. Porque ele é o elo, né? É, e isso. ele que gela tudo aquilo.